Liga aqui nesse vídeo curto que agora eu vou te mostrar como adicionar saldo na sua conta da Best 365 e cair em menos de 2-3 minutos para você tomar ideia, beleza? Então já deixa o seu like se você gostou do assunto, já se inscreve aqui no canal e vamos embora pro o vídeo. I live Opa, me chamo Juno Moreira, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Se você não me segue no Instagram, primeiramente já segue, vou deixar meu Instagram aparecendo aqui Mano, seguinte, ontem aqui eu fiz alguns stories mostrando alguns resultados que eu tive no jogo do galo Ontem, né, numa das minhas contas aqui da bet. Ontem eu mostrei lá no meu Instagram, inclusive tá lá nos stories ainda, se você não viu, vê lá Eu fiz mais de 4, é, aliás, em 4 minutos, fiz mais de 100 reais, né Em 4 minutos de jogo, do jogo do galo na Libertadores ontem Contra, como é que era o nome do time que jogou com o Galão? tem por Portem Fiz mais de 100 reais em menos de 4 minutos Seguindo os sinais do grupo VIP que eu faço parte né Inclusive tem uma aula gratuita minha, mano Que eu ensino como Eu faço mais de 200 reais por dia sem fazer análise Eu não sei fazer análise, apenas 5 sinais, tá? Eu vou deixar o link dessa aula, que é de graça Aqui na, na descrição do vídeo, tá? Clica aqui no link, aqui vai estar abaixo e tudo mais, vai ter o link do grupo VIP que eu faço parte também Vai estar tá aqui debaixo também, beleza Enfim, muitas pessoas têm o um problema do seguinte, né Júnior? É chato ter que depositar e ter que pagar no boleto E ter que esperar o boleto é, é, compensar só no outro dia, né? Só no dia seguinte e tudo mais Só que tem um jeito de você... Conseguir depositar o seu dinheiro na Best 365 Que esse dinheiro cair em alguns minutos na sua conta Para você apostar Eu vou fazer ao vivo Porque eu vou depositar aqui agora Nessa outra conta de teste Para você ver aqui como é que faz, ok? Bom, eu vou passar esse contato Para quem me chamar no Instagram, beleza? Então, ó, tem um contato aqui no Telegram, ok? Que você deposita, né? Você faz uma transferência via Pix Eu vou fazer aqui para vocês agora em tempo real para vocês verem ó. Vou colocar R$165,00 de saldo Na verdade 150, Porque tem uma taxa, tá? Eles cobram uma taxa, nessa questão Cai na hora, mas eles cobram uma taxa Mas vai ser R$150,00 aqui Isso eu recupero ali nas apostas agora E aí você faz um Pix para essa pessoa E ela te manda um card, né? Do Pax Gold que você utiliza aqui na bet E já cai na hora Então vou mostrar para vocês em tempo real, ó Vou transferir para ela R$165,00 no Pix aqui agora Beleza? Então deixa eu só deixar um pouco de lado essas informações aqui agora porque aqui é meus dados bancários né mano aí também não dá para brincar na é verdade pera aí ó então beleza eu vou fazer o pix aqui e daqui a pouquinho eu volto com o vídeo pera aí duas horas depois pronto eu acabei de fazer o pix para ela eu vou mandar o comprovante para ela aqui ó que tá o comprovante do pix vou falar que prontinho e aí o que que acontecer agora ela vai agora é só guardar uns minutos que ela vai me enviar um cartão vai gerar um cartão para mim da acho que é pax gold eu nem sei o nome direito mas ela vai me gerar um cartão aí eu vou colocar os dados deste cartão Ali agora na hora de fazer o depósito, já cai na hora o saldo, você não precisa ficar esperando o tempo não. Pera aí, mas ó, antes, enquanto ela não me manda, eu já quero deixar o aviso, tá? É, eu posso te passar esse contato aqui pelo te é, do Telegram lá no meu Instagram. Me chama no direct do meu Instagram, ok? Fala assim, Junior, eu vi o seu vídeo no YouTube e eu quero o contato lá da pessoa que faz o depósito lá da Best 365 e tudo mais, beleza? E não esquece, né, de acessar a aula gratuita que eu deixei aqui, beleza? Assim que ela me responder, eu volto com o vídeo aqui, beleza? Vamos embora. Prontinho galera, aqui olha, é, o, ela já viu lá o pagamento, vou mostrar pra vocês aqui ó Cadê o Telegram, no celular gente, aqui ó, Telegram Pronto, olha só, mandei pra ela o comprovante da transferência E ela logo em seguida me mandou aqui ó, AstroPay, é AstroPay, eu falei o nome errado né AstroPay mandou aqui o cartãozinho né E aí o que que acontece, agora eu vou aqui na Best365, vou te sinal Você deixa ali o cartão aberto, tu vem aqui na Best365, tu vem aqui em depositar ó Clicou em depositar você vem aqui na opção de AstroPay, né? Tem aqui boleto e tudo mais. Você vem aqui AstroPay e você vai começar a digitar os dados do cartão. Vou digitar aqui juntamente com você. Não tem problema você ver porque na hora que eu postar esse vídeo eu já vou ter adicionado, né? Então 1113, uh, 44, 39, vamos lá. 9672, 13,32, ó. Beleza. Meio de validade. Cadê o meio de validade, não tá achando, gente. 5 de 2022... 2022 e o de segurança é 4226. Pronto, e aqui você coloca o valor que você combinou com a pessoa. Eu combinei com ela: 150 reais de saldo. Então coloca aqui 150 reais de saldo e clica em depositar. Olha só que legal, ó. Clico em depositar e pronto. O depósito bem sucedido. E se liga só no mesmo segundo já está disponível o dinheiro na conta. Olha só, o dinheiro já está disponível para mim usar em menos de 30 segundos, em menos de 10 segundos. Mano, é muito, é muito instantâneo, né? Você. Confirmou, já está disponível aqui para você e pronto, agora já pode é, usar. Agora eu vou aproveitar essa conta, que essa aqui é minha conta secundária, né? Não é a minha conta principal da Bet. Vou aproveitar essa aqui agora para tentar seguir os sinais aqui do grupo que eu faço parte, né? Então é o seguinte: quer o contato dessa pessoa aqui? Me chama no Instagram, me chama lá no direct no meu Instagram, Júnior Moreira Underline, que eu vou te mandar. E segue lá que lá eu também posto alguns resultados meus lá nos stories. Vou deixar o link da minha aula gratuita aqui e do grupo VIP que eu faço parte também aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo valeu!